5 dicas de exercícios que não podem faltar na sua rotina de treinamento. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais este vídeo. Este vídeo, antes de iniciar, eu tenho que deixar bem claro, é passo a passo para quem não sabe malhar, para quem tem dúvidas sobre exercícios físicos. Se você acha que já sabe tudo, esse vídeo não é para você. Então, se você não sabe, esse vídeo é para você. Vamos fazer hoje cinco exercícios. Então, cinco dicas e eu vou colocar também um cronômetro, que é uma metodologia que eu estou utilizando, onde você vai fazer aí no conforto da sua casa ou da sua academia e depois você vai mandar para mim o número de repetições ou quantos minutos você conseguiu fazer lá embaixo nos comentários, tá bom? Esse é o nosso acordo. Eu passo aqui, explico, e você vai lá embaixo nos comentários e manda para eu poder identificar se está dando certinho ou não. Já dá o joinha, compartilha esse vídeo, aquela coisa toda que eu sempre peço nos vídeos e que você tem feito com o maior carinho. Obrigado. Vamos lá. Eu vou fazer o agachamento com peso livre. Peso ao lado do corpo. Professor, eu não tenho peso em casa. Como é que eu posso fazer esse exercício? Duas garrafas PET, aquela garrafa de água que você tem em casa, duas garrafas cheias de água, não pode ser garrafa de vidro, tá? Só pode ser garrafa, assim, de plástico ou pezinhos livres. Ou então aquele amaciante, sabão em pó, o que você tiver em mãos. Se não tiver nada disso, duas sacolas de supermercado e aí você pode colocar um saquinho de... Feijão, dois saquinhos de feijão numa, dois saquinhos de feijão na outra e aumentando a carga para fazer o exercício, tá? Vamos lá. Eu irei explicar o agachamento e depois eu vou fazer com peso. O agachamento é bem simples. Basta você abrir os seus suas pés e as suas pernas à largura do seu quadril. E aí você vai dobrar os seus joelhos, que é flexionar os joelhos vai dobrar os joelhos, descendo, esticando ambos os braços à frente, desce o máximo que puder e volta à posição inicial. Vou fazer aqui, agora de lado, para você ter uma boa visualização do movimento. Agachou e volta à posição inicial. Para fazer esse exercício, eu vou utilizar o peso, porque ao invés de eu projetar os braços à frente, eu irei pegar ambos os pesos nas laterais do meu corpo e irei fazer agachando com o peso na lateral. Então você vai pegar o seu peso aí na sua casa, tenha sempre a liberação do seu médico antes de fazer quaisquer que sejam as atividades físicas, vai pegar o peso, manter ao lado do seu corpo e você vai flexionar o joelho, descer o máximo que você conseguir e volta à posição inicial flexiona, dobrando o joelho, desce o máximo que conseguir e volta à posição inicial. Só vai fazer esse movimento. E aí, para eu saber se você está conseguindo fazer o treinamento com excelência, eu vou colocar aqui no cronômetro 40 segundos. Eu vou pedir que você faça esse mesmo movimento durante 40 minutos, 40 segundos, e você vai lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim. Professor, realmente eu consegui fazer e sentir bastante as minhas coxas. Se sentir dor na região patelar, que são os joelhos, aí você tem que parar imediatamente esse treinamento e procurar sempre um ortopedista. Vamos lá. Soltei aqui, contagem regressiva. Desceu. Aí você vai descer e vai subir fazendo movimento. Não descansa nem em cima e nem embaixo. Tenta fazer o um movimento sempre contínuo. Sempre aquele movimento onde você desceu, não para, subiu, não para, desceu, não para, subiu, não para. Muito menos jogando o corpo à frente quando subir. Não faça isso. É só subir e descer. Subir e descer. Vou fazer a contagem regressiva enquanto você está fazendo aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tranquilo. Sentiu a sua coxa em 40 segundos? Aí muitas pessoas me perguntam assim, mas professor, quantas repetições eu tenho que fazer? O professor nunca vai saber quantas repetições você tem que fazer. Não, não. Humanamente é impossível. Se eu conseguisse adivinhar quantas repetições você é capaz de fazer, eu jogava na Mega Sena e ficava milionário várias vezes. Então assim... Tem que partir do princípio, parar de... Sabe, eu sei que é muito comum vocês assistem vários canais de treinamento, várias coisas, e posso dizer que 80% a 90% dos profissionais falam que você tem que fazer 10 repetições, tem que fazer 15 repetições, 12 repetições, músculo não sabe contar. Só isso. Já cai por terra. Músculo não sabe contar. Então você coloca o tempo, se você quer ficar presa ou presa a um número de repetições, basta você contar durante um período de tempo, como foi esse daqui de 40 segundos que nós colocamos, o tempo, o número de repetições que você conseguiu fazer em 40 segundos. Ah, professor, 40 segundos foi pouco para mim, eu vou botar 2 ah, minutos, 3 minutos, ok. Aí você conta o número de repetições, mas não existe como um profissional da área ou de qualquer outra área, não sei, pelo menos da área de educação física, impossível adivinhar o quanto você consegue carregar de peso ou mesmo o quanto você consegue fazer de repetições, tá bom? Deixando só claro, não, é, não estou chamando, puxando a orelha de ninguém, eu só estou ensinando para que vocês comecem a entender como funciona a prática de atividades físicas. Por isso que tanta gente malha, Há anos, segue inúmeros canais, segue inúmeros profissionais e não vê resultado. De repente, porque nenhum outro profissional quis falar a verdade como eu estou falando para vocês. Estou sendo direto. Se eu conseguir adivinhar quantas repetições você é capaz de fazer, eu jogo na loteria e fico milionário. Mas vamos lá. Esqueça isso. Vamos a outro exercício que nós iremos fazer, que é o Tríceps. Tríceps. Eu vou fazer hoje um tríceps diferente, vou fazer um exercício diferente. Deixando bem claro, gente, eu vou ficar de joelhos aqui. Você não precisa ficar de joelhos. Se você tiver uma cadeira, você faz uma cadeira. Se quiser fazer em pé, você faça em pé. Eu só vou fazer de joelhos porque a câmera não vai pegar o movimento, porque eu sou alto e eu fazendo a extensão do meu braço, a câmera corta, tá bom? Então, que fique bem explicado. quiser fazer sentadinho, quiser fazer é, em pé, desde o momento que você consiga fazer o movimento. Qual é o movimento que eu irei fazer de tríceps? Muita gente vê as pessoas até na academia ou, enfim, na internet fazendo tríceps tradicional, que eles chamam tríceps francês. Muita gente fala que é tríceps francês, enfim. Eu não vou fazer esse movimento. O movimento que eu vou fazer hoje é um movimento é, um pouco mais complexo. Por quê? Nós vamos fazer o seguinte, olha só, presta atenção para você poder entender. Observe que eu estou com meus braços assim. Pronto, faz assim também. Fica com os braços assim, as palmas das mãos voltadas para frente, os cotovelos alinhados, a linha do seu ombro não está nem muito acima, nem muito abaixo, e sim aliado, alinhado à linha dos ombros. Agora, o dedão, o seu dedão, ele vai estar apontado para você. Então você põe o dedão aqui, ó, no seu peito, assim, igual eu coloquei, ó. Tô aqui com a palma da mão, vou ficar até aberto. Dedão apontado aqui no meu peito, meu peitoral, peitoral maior, peitoral superior, aqui em cima, onde tem essa boneteira muita gente chama de saboneteira, pronto, ficou mais fácil, saboneteira. Colocou o dedão nas saboneteiras. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó para fora e volta. Para fora e volta. Só que é para fora e para cima. Para fora, para cima e volta. Para fora, para cima e volta. Esse é o movimento que nós iremos fazer para trabalhar os tríceps. Por isso que eu falei que ele é um pouquinho mais complexo, e aí eu vou utilizar o peso. Professor, posso utilizar a garrafa PET? Pode, desde o momento que sejam garrafas de plástico. Não é vidro, tá? Vidro é muito perigoso. Então, ó, coloquei aqui e subi, voltei, subi, voltei, subi, voltei, subi, voltei. Esse exercício é um exercício diferente para os tríceps. Eu vou colocar aqui 30 segundos, que é para você fazer nesses 30 segundos e me falar. Vamos lá, contagem regressiva, 3, 2, 1. Sobe. Faz o um movimento. Só esse movimento, ó, como eu tinha explicado, tá? Eu não vou fazer o um movimento todo, senão vai cortar, então é só esse movimento que você vai fazer. Pode ser sentadinha aí na sua cadeira, pode ser em pé, desde o momento que você consiga sentir a região dos seus tríceps sendo trabalhado. Vai ter a contagem regressiva agora, que eu vou começar em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala para mim, conseguiu sentir seus tríceps sendo bem trabalhado? Isso é importante, eu preciso saber se você está conseguindo sentir os tríceps sendo trabalhado. Já passamos a essa etapa, vamos a terceiro, o terceiro exercício, que é o quatro apoios com pernas estendidas. Para que esse exercício serve, professor, para trabalhar bem a região do bumbum? Tá curtindo o vídeo? Já dá joinha, compartilha com as suas amigas, eu estou explicando passo a passo. Isso daqui é uma ficha de treinamento. É uma ficha que eu passo, inclusive, para os meus alunos presenciais e personal. Então, olha só a oportunidade que você está tendo. O passo a passo para aprender a malhar de maneira correta e aí ter resultados. Por isso que eu te peço, ajuda o canal, seja membro do canal, faça uma doação para o canal, porque isso ajuda muito a que eu ainda estimule ainda mais para trazer conteúdo aqui para vocês. Vamos lá? Eu vou ficar na posição de quatro apoios. Então, posição de quatro apoios onde eu fico com ambos os joelhos em contato com o solo, assim como eu estou, ambas as mãos, a linha dos meus ombros, contrai o meu abdômen, então você tem que contrair o seu abdômen, vai fazer a extensão da sua perna, assim como eu fiz a extensão da minha, e você vai elevar a perna esticada acima e volta, acima e volta, acima e volta. Vai fazer para o outro lado a mesma coisa. Fez a extensão da perna, subiu e volta, subiu e volta, subiu e volta. Para esse exercício, eu vou colocar duas vezes de 20 segundos. Agora, presta atenção. 20 segundos é bem rapidinho, tá? Eu vou colocar até 30, porque 20 segundos passa tão rápido que vocês não vão nem... Conseguir fazer muitos movimentos. Só uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Agora é hora de se contar. Agora é hora de se contar. Se você fizer, uh, vamos botar aqui, duas, uh, vamos botar assim, você faz, vamos botar um número fechado, par, oito, oito repetições do lado direito, você tem que colocar oito repetições do lado esquerdo. Dentro desse tempo, tá bom? Tô dando um exemplo de oito repetições, mas você pode vir a fazer muito mais de oito. Então, dentro desse tempo que eu vou estipular, não pode sair uma perna sair 13, 14 repetições e a outra sair 10. Não, as duas têm que sair o mesmo número. Vamos lá? Aquela contagem regressiva para poder iniciar. Vai, Começa. São 30 segundos, só fazendo o um movimento, subindo a perna e descendo, sem descansar. Não descanse em cima, não descansa embaixo. Isso é outro ponto que eu sempre debato com meus alunos. Não descansa em cima nem embaixo. O movimento tem que ser um movimento contínuo, igual a roda de um carro ou de um ônibus que fica rodando o tempo todo. Imagina, o carro não vai andar para, anda para, anda para, não. Ele vai seguindo, é isso que vocês precisam fazer. Parou, agora vai mudar a perna. Prepara, 3, 2, 1, a outra perna. A mesma, o mesmo número de repetições que você fez com uma perna, agora você tem que fazer com a outra. Aí você vai lá embaixo nos comentários, claro, e vai colocar, professor, esse quarto exercício, eu consegui fazer X repetições dentro deste tempo. Não é fácil? Muito fácil, não tem mistério. Não tem ninguém para adivinhar para você quantas repetições você tenha que fazer. Entendeu? É isso aí. Vamos lá, minha guerreira. 3, 2. parou. Isso aí. Quanto você conseguiu fazer de ambos os lados? Sentiu a região do seu glúteo, posterior de coxas, abdômen? Afinal de contas, você teve que contrair o abdômen para poder fazer. Joelho doeu? Professor, meu joelho doeu. Então você não faz, joelho doeu você não faz, tem que procurar um médico, conversar com o um médico e identificar as causas das dores dos seus joelhos. Agora nós iremos fazer um exercício que é para trabalhar as costas, tirar aquela gordurinha localizada das costas, melhorar a postura, que é a remada, remada curvada com o alter. Nós iremos utilizar os alteres para poder fazer essa remada. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Vai abrir as suas pernas à largura do seu quadril. Pronto. Abra as suas pernas à largura do seu quadril. Você vai pegar ambos os pesos. A pegada, nós iremos pegar com as palmas das mãos voltadas para as nossas coxas. Ok? Palma das mãos voltada para nossas coxas. Pegou o peso e você vai tracionar esse peso, puxar esse peso em direção ao seu umbigo, então você vai trazer o peso em direção ao umbigo e vai descer. Peso em direção ao umbigo e vai descer, tá ok? Eu vou pegar agora aqui o peso para que você possa identificar e entender como é que funciona. Abri minhas pernas, ambos os pesos à frente e aí eu traciono jogando os cotovelos acima em direção aqui o umbigo e volto à posição inicial em direção ao umbigo e volto à posição inicial. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso cronômetro para poder fazer o exercício. Eu vou colocar uma única vez o cronômetro aqui, onde nós teremos 20 segundos para fazer esse movimento. Eu não vou colocar 30, não. Só 20 segundos esse movimento. Então, coloquei aqui os 20 segundos... E quando o alarme tocar, você vai começar. Lembrando sempre de projetar o peito à frente. Vamos lá. Isso. Começa a fazer agora o movimento descendo e subindo, descendo e subindo. Somente o peso. As costas têm que estar ali, ó, parado. Contrai. Não curva para frente. Sempre o peitoral projetado à frente. Vamos lá. 4, 3, 2, 1, 0. Esse número de repetições que você fez, você já vai sentir a região das suas costas sendo trabalhada. Aí eu preciso que você me fale se realmente você sentiu a musculatura trabalhando ou não. Por quê? Nós fizemos 20 segundos. É claro que você não vai fazer somente 20 segundos aí na sua casa. Como é que você vai fazer? Você coloca lá é, um minuto ou então até mesmo 40 segundos e faz... Não sentiu? Vai aumentando, vai progredindo aos poucos para que você consiga ter um maior tempo de exercício. É fácil, não tem muito o que inventar. Basta você seguir todas essas técnicas, essas dicas e, como eu falei, esses vídeos que eu trago aqui no canal são passo a passo para ensinar pessoas que não sabem. E se você quiser algo direcionado para perder peso, sem aquele problema da flacidez, ter um acompanhamento, entre em contato através do número do WhatsApp e contrata a ficha de treinamento do professor Emílio Júnior. Essa ficha de treinamento eu selecionei vários vídeos de exercícios e esses vídeos vão direto ao ponto, por isso que eu aqui eu passo passo a passo, mas lá é a ficha direto ao ponto, então você já cai no treinamento, começa a fazer o treinamento do primeiro dia até o último dia, então são 12 meses você fazendo treinamento dividido pelos dias da semana, aquela ficha fixa para que você consiga ter resultados. Além disso, você também contará com o cardápio nutricional. Esse cardápio nutricional foi idealizado pelo nutricionista, montado para que você possa ter de segunda a sábado o seu alimento disponível, a sua dieta, e se você não gosta de uma determinada coisa, basta você substituir. Então ele é super flexível, fácil, e muita das coisas que você vai utilizar nesses cardápios, você já tem aí na sua casa. Tá? Não é aquele cardápio impossível de seguir, não. Pelo contrário, super fácil, é uma reeducação alimentar, e eu só te peço um ano, 365 dias, para você se dedicar. Há quanto tempo você vem tentando e não consegue? Então, basta tirar um ano, se dedicar, investir em você para que você, o resto dos outros anos, tenha somente bons frutos para colher. Tá bom? Muito obrigado. Sou o professor Emílio Júnior. Se inscreva no canal. Até nosso próximo encontro.